Estou te passando agora uma lista de pessoas que podem contribuir com seu projeto. Estou te passando uma lista de produtos que você deve fazer. Faça vinil. Procure o pessoal da Zeniata. Faça sacola ecobag com Antônio do Bom Retiro. Fale com Elsa e o Alisson da Impressões de Minas para fazer um livro de cifras.